Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como fazer o agrupamento toshê. Vamos aprender a fazer isso à mão e vamos aprender também como que a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil lá no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva né, e compartilhe os vídeos aí com colegas de vocês. Mas então pessoal, iniciando aqui a nossa aula, né, a gente pode falar com o agrupamento pelo método de otimização de toshê uma metodologia que tem o objetivo de formar grupos, grupos de tratamentos né, que são similares. Então, dentro de cada grupo, a gente vai ter tratamentos similares do ponto de vista multidimensional e entre grupos, a gente vai ter uma alta dissimilaridade. Né? Então, a gente quer ter é, um conjunto de grupos, não, não, um conjunto de genótipos homogêneos né? e entre esses grupos, a gente quer ter heterogeneidade. É, ao utilizar esse método, de tratamentos mais similares né, formam o nosso grupo e depois a gente vai verificar se nós vamos incluir ou não tratamentos a este grupo considerando o critério de agrupamento. Para ficar bem claro, bem didático, nós vamos resolver esse problema aqui sem precisar memorizar nenhuma fórmula, vamos só entender o raciocínio básico aqui e nós vamos entender direitinho né, como que nós é, conseguimos obter o agrupamento pelo esse método de Tosher. Então vamos lá, vamos imaginar que nós temos aqui uma matriz de dissimilaridade, onde a gente tem aqui as distâncias entre os nossos seis tratamentos. Né? Então isso aqui é um exemplo qualquer. É, Para quem não sabe o que é uma matriz de dissimilaridade, assista as últimas aulas aí, né? Que a gente falou muito sobre isso já. É, mas a gente tem uma matriz de dissimilaridade. O agrupamento toché, ele pode ser feito considerando qualquer matriz de dissimilaridade, seja aquelas né, que a gente obteve lá para dados binários, né, ou para dados multicategóricos, ou dados quantitativos, né, não importa. É, tendo a nossa matriz de dissimilaridade, o primeiro passo que nós vamos fazer no agrupamento Toshé é estabelecer o que, que seria esse nosso critério de agrupamento. Para a gente saber qual um pouco o valor desse critério de agrupamento, a gente vai escolher o maior entre as menores distâncias né, entre os nossos tratamentos. Alcinei, não entendi nada. É, não deu para entender, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui os meus seis tratamentos e vou colocar a menor distância né, que a gente tem desse tratamento em relação aos demais. Por exemplo, tratamento 1. A menor distância que a gente tem aqui é em relação ao tratamento 2, 3.23%. Tratamento 2, a menor distância em relação ao tratamento 1, um, 3.23. Tratamento 3, qual que é a menor distância que a gente tem aqui? 4.12. Coloquei aqui. Tratamento 4, a menor distância que a gente tem em relação a outro genótipo seria esse 12.04. E assim por diante. Né? Nós vamos obter uma tabelinha onde nós vamos colocar as menores distâncias que a gente tem entre o nosso genótipo e outro genótipo. Lembrando que na diagonal principal né, é a distância de um genótipo com ele mesmo. Né? Então, a gente nem considera o zero aqui. né. de novo, vamos colocar a menor distância que a gente tem do nosso tratamento em relação aos demais. Depois que a gente obteve essa tabela aqui, nós vamos estabelecer a maior distância que nós temos aqui, que nesse caso foi 12.04. Então, esse 12.04 vai ser o nosso critério aí de agrupamento, né? o que nós vamos chamar aqui de θ. Né? Então, o nosso θ aqui vai ser igual a 12.04. E é esse valor que, no decorrer de todo o nosso agrupamento Toshi, a gente vai utilizar como referencial para a gente saber se a gente consegue ou não agrupar os nossos genótipos né, dentro de um determinado grupo. Então, tá. passamos aqui pelo passo 1, um, estabelecemos esse θ, a gente vai entrar no passo 2. Nós vamos estabelecer os genótipos mais próximos para formar o primeiro grupo. Se nós formos olhar que os genótipos mais próximos, né, onde a gente teve a menor distância, foi o tratamento 1 é, um e 2. Qual essa distância aqui de 3,23? Como 3,23 é menor do que o nosso θ, então justifica nós considerarmos esses tratamentos similares. Né? Então o nosso primeiro grupo que nós vamos ter a gente já vai iniciar com é um o tratamento 1 um e o um tratamento 2. É, sempre quando a gente está iniciando né, o nosso agrupamento, obviamente, é, o nosso primeiro grupo ele sempre vai ser né, com tratamentos mais parecidos, uma vez que essa distância sempre será menor do que o nosso teta. Mas agora que nós vamos incluir um genótipo aqui dentro desse grupo, aí nós precisamos considerar esse teta aqui para a gente verificar né, se a gente pode incluir ou não. Então o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos construir aqui uma outra tabelinha, onde nós vamos colocar grupo 1, ele tem o tratamento 1 e o tratamento 2. Quais são os tratamentos que restaram? Restaram o tratamento 3, 4, 5 e 6. Vamos colocar aqui dentro os nossos valores de distância que eu tenho do 3 em relação ao 1, do 3, do 4 em relação ao 1, né, 13.19, do 5 em relação ao 1, né, da mesma forma, do 3 em relação ao 2, que deu esse 12.53, né, e assim por diante. Então, coloco, a gente considera a distância entre os nossos tratamentos, que não fazem parte desse grupo, com os tratamentos que fazem parte desse grupo. E depois nós vamos calcular a média. Okay? A média desse, de cada um desses par de observações aqui são esses valores que a gente tem aqui à direita. Aí, o que acontece? A gente já consegue ver que o tratamento, que é em média mais próximo desse grupo que a gente tem aqui, Seria o tratamento 5, já que ele desse a distância média aqui de 6,97. Então, nós vamos comparar esse valor com esse nosso critério de agrupamento, com esse θ. Como esse valor é menor do que o nosso θ, né, então a gente pode considerar que a gente pode incluir o tratamento 5 nesse grupo. Se fosse maior que o nosso θ, é que significaria que a gente não poderia incluir o tratamento 5 no nosso grupo. Então, a gente sempre faz isso. nosso terceiro passo vai ser ter a média das distâncias de, dos nossos tratamentos que estão fora desse grupo com os tratamentos que estão dentro do grupo. A gente pega a menor média e compara ela com θ. Né? Se for menor ou igual a θ, a gente inclui o genótico no grupo. Se for maior que θ, a gente não inclui. Como foi 6,97, que é menor do que o nosso θ, a gente pode incluir o tratamento 5 nesse nosso grupo 1. Próximo passo, nós vamos verificar se a gente pode incluir algum outro tratamento nesse grupo 1. Né? Para isso, nós vamos fazer aqui a mesma matrizinha de média, grupo 1, tratamento 1, 2 e 5, e aqui vamos colocar nas linhas os nossos tratamentos restantes. Restou o tratamento 3, 4 e 6. Vamos colocar a distância do tratamento 3 em relação a 1, em relação ao 2, em relação ao 3. Depois tratamento 4 em relação ao 1, em relação ao 2, em relação ao 3. É Lembrando que a gente está tirando esses valorzinhos aqui da matriz de similaridade. Essa média, né, a gente vai fazer a média dessas três observações. Vamos chegar nesses valores, onde nós vamos ver que... O tratamento mais similar ao grupo 1, né, em média, seria o nosso tratamento 6. Então, vamos olhar se essa distância média aqui, se ela é maior ou menor do que o nosso θ. Como ele foi maior que o nosso θ, quer dizer que a gente não pode incluir o tratamento 6 nesse grupo 1. Okay? Então, a gente tem que criar um outro grupo. Né? Se esse valorzinho aqui, ó, a menor distância média que a gente tem aqui, se ela fosse menor do que o nosso teta, a gente poderia incluir o tratamento 6 aqui. Né? Como foi maior, a gente não inclui. É, então, vamos passar para o próximo passo. Né? É, como a gente não pode incluir mais nenhum tratamento dentro desse grupo 1, a gente vai criar um grupo 2. Né? Vamos criar um cluster 2. Para criar esse novo Grupo, nós vamos construir aqui uma outra tabelinha, né, onde vai ter a todos os tratamentos que não fazem parte dos grupos pré-existentes, né, nesse caso aqui do grupo 1. Então, considerei 3, 5 e 6. Lembrando que o nosso θ é aquele primeiro que a gente obteve lá atrás, 2,04. E aí, nós vamos estabelecer os tratamentos mais próximos que a gente tem aqui, né, para a gente ver se eles poderão ou não formar um grupo. O tratamento mais próximo que a gente tem é o tratamento 3 e o tratamento 6, com a medida de 4.12. Como 4,12 é menor do que θ, então a gente pode considerar meu 3 e o meu 6 como sendo o meu grupo 2, né? como sendo o nosso novo cluster. Se essa menor distância fosse maior do que o nosso θ, ou se é maior que o θ, né? é grupo diferente. Okay? Então vamos lá. É, como né, a distância entre o meu 3 e o 6 foi menor do que teta, então eu posso formar um grupo 2, onde eu vou ter aqui meu tratamento 3 e meu tratamento 6. Tudo bem? É, vamos verificar a possibilidade de nós incluirmos mais o tratamento nesse grupo. Então a gente vai fazer aqui a cada tabelinha de dupla entrada. No meu grupo 2, quem que tem? Tem o 3 e eu tenho o 6. Aqui nas minhas linhas, eu vai colocar os tratamentos né, que não fazem parte nem do grupo 2 e nem dos anteriores. Né, que no caso é o grupo 1, um, então já tem só o tratamento 4. Então eu coloco a distância do tratamento 4 em relação ao tratamento 3 e a distância do tratamento 4 em relação ao tratamento 6. A média dessas duas medidas dá 14.26, né, arredondando esse valor, né, 14 é maior do que o nosso θ. Se é maior que o nosso θ, então a gente considera que a gente não pode incluir esse tratamento 4 nesse grupo. Então a gente forma o terceiro grupo que vai ter, então, apenas esse tratamento 4. Né? Se essa distância fosse menor do que o nosso aí eu teria apenas dois grupos. Okay? Então é assim, pessoal, que a gente faz o nosso agrupamento Toshé. E utilizando essa metodologia, a gente tem tratamentos próximos, dentro de cada um desses grupos... E diferentes entre grupos. É, então é isso. A gente consegue encerrar essa aula aqui. Esse é o algoritmo que a gente chama de algoritmo original. Né, o algoritmo original do método toxi Mas tem alguns outros algoritmos também, como o algoritmo sequencial, né? Que a gente pode ensinar isso aí em uma outra aula. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima aula.